E aí, tudo bem, Alexandre Legra? Mais uma vez com você. Hoje eu tô, tipo, sentadinho aqui ia comentar que eu tava parecendo uma pessoa que começa com William e termina com Bonner, mas não, não, não. Hoje nós temos um plantão, então esse vídeo não era pra sair, eu já tava pronto pra dar minha aula, mas sim, cidade de São Paulo, feriado decretado. Eu sei que tem outras cidades, algumas outras cidades também, mas não sei quais são. Então, sua cidade. Decretou, feriado amanhã, fica ligado, porque nós temos alguns avisos, alguns avisos, né? Porque, porque, porque, porque? No e-commerce nunca paramos. Fica comigo aí. E bora agora aos nossos avisos, eu tô com a minha super cola aqui, então vai parecer que eu tô olhando pra um lado, mas eu tô olhando pra você, continua aqui comigo. Por quê? Porque na B2W, se você tem coleta da Direct, a coleta vai passar normalmente, ok? Se você não quiser coleta, se você tá realmente querendo um feriadão, dar uma descansada ali, você tem que avisar. Aqui embaixo tem um link pra você avisar e a coleta não vai passar, tá bom? Tá bom? O primeiro ponto que eu esqueci que vem antes disso, que é muito importante, é que a B2W já declarou que não vai punir Seller Index de ninguém, certo? Então, sei lá, se por alguma aventura acontecer algo de tecnologia lá, fique tranquilo. Se a sua cidade está realmente na cidade de São Paulo, né, onde o feriado foi decretado, você não vai ser punido, beleza? Este é o primeiro ponto. Agora, outro ponto. Quem trabalha com correio, então se você trabalha com B2W Entrega e Correio, a informação que nós temos dos correios é de que franqueadas, agências franqueadas, vão operar normalmente. Agências do governo vão estar fechadas, tá? Então é legal pegar o telefoninho, piririp, conversar com o cara que faz a tua coleta na agência aí. Tá? Pra você não ficar de fora. O que eu acho, tá? Se você tiver condições de postar, não para. Não pare as vendas, continue vendendo, continue postando e manda a bala, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Ah, os pedidos do dia 20 e 21 vão ter dois dias a mais de prazo de expedição na B2W de forma automática. para não prejudicar o Seller Index nosso aí. Então, esse é mais um ponto positivo. Ah, tá? mas se puder... Cara, posta as suas encomendas lá, essa é a minha opinião, tá? Outro ponto, entrega na vizinhança e retira na loja. Essa é muito importante, tá? Você tem que entrar e alterar a sua configuração se você não for trabalhar, tá bom, amanhã. Então entra e altera essas informações, tem então, informação de horário de abertura da loja, para que nenhum pedido possa entrar, acontecer de entrar um pedido aí, etc. Então faz essa alteração hoje ainda, é muito importante, tá? Te dado uma travadinha aqui, mas Então é muito importante que você faça a alteração. Entrega na vizinhança, retire na loja. Recapitulando: coleta, passa normalmente, correio, até onde eu sei franqueada tem um monte em São Paulo, então todos vão estar tá trabalhando. Bate um, um contato aí para o cara que coleta para ver se ele vai trabalhar. B2W não vai te punir no Seller Index, mas eu se fosse você continuaria trabalhando, continuaria atendendo, atenderia os meus clientes para não pausar, não ficar sem venda ali ou ficar com um monte de pedido acumulado. Vamos embora e vamos fazer pedido ali, tá? Outro ponto, entrega na vizinhança e retira na loja. É importante, se você não for abrir a loja, você alterar o seu horário de funcionamento. A B2Lado também anunciou que dia 20 e 21 vai adicionar dois dias de prazo CD, tá? Virando a página agora, vamos para o Magazine Luiza. O Magazine Luiza também... Já passou que as, que as atividades de coleta, do Magalu Coletas, vai funcionar normalmente. Então eles vão fazer a coleta e toda a frota Magalu vai operar normalmente o serviço logístico, tá? Correios, você tem Magalu Entregas Correios, mais uma vez, bate um contato aí com a agência que faz a tua coleta, vê se eles vão operar para eles continuarem coletando. Lembrando que os Correios soltou um comunicado que agências franqueadas estarão operando normalmente. Agora, Mercado Livre, o Mercado Livre, coletas, vai fazer coletas normalmente, tá? O Full não vai parar e um ponto importante é que o Places eu não tenho informações. Eu perguntei aqui pro pessoal, mas eu não tenho informações. Então o que eu recomendo é que você verifique se no seu painel apareceu alguma informação sobre o Places. A gente não tem nenhuma conta no Places hoje. Se você tiver essa informação também, contribua com a gente, deixa aqui embaixo como é que vai funcionar o Play, se eu perguntei no grupo que a gente tem interno aqui, mas acho que tá corrido pra todo mundo com essa mudança e não obtive resposta, tá? Então os três principais canais aí seguem essa regra. Ale, eu trabalho no Carrefour, Ale, eu trabalho na Via Varejo. Se for Correio, segue a regra do Correio, tá bom? Então, correio segue a regra do correio, o que poderia variar são as coletas, e Magalu e B2W já afirmaram que as coletas continuam normalmente, Mercado Livre também, coleta continua normalmente. E aí você, você vai trabalhar ou não vai trabalhar? Agora tchau que eu tenho que dar a nossa aula inaugural da turma nova do Alta Performance, mais uma turma e mais um mês com três lives aí, três aulas por semana pra essa galera. Vamos junto aí, um grande abraço e valeu, valeu, valeu!